Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente no The Sims Mobile. visto ou não, com um monte de gente tirando print dos seus sims e contando histórias, isso é normal. E ultimamente, nos grupos que eu estou, eu vejo as pessoas postando fotos dos seus sims e reclamando que tá em baixa qualidade, que eles ficam feios e não sei o que. E aí uma pessoa falou assim, gente, mas usa esse aplicativo. Aí pronto, choveu de foto de sim, bem editado, bonito, com qualidade boa. E eu baixei esse aplicativo e sim é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai tirar fotos dos nossos Sims e vamos editar eles com o aplicativo. Eu nunca abri o aplicativo antes, então eu não sei de nada. Então a gente vai fazer algumas fotos e vamos editar, assim, só por diversão mesmo. Porque eu ainda não tenho 40 mil pra comprar outro lote, né? E agora também muitas coisas mudaram. Desde o meu último vídeo eu falei da vizinhança, mas também o que acontece. Agora a gente tem a noite. Ó, voltamos pra casa e tá de noite aqui. Eu não sei como é que funciona, se é de acordo com o que tá aqui fora fora, mas enfim, vamos começar a tirar nossas fotos. Primeiro eu quero tirar uma foto aqui dentro, ó. Quero tirar aqui pra ver como é que fica, tipo, pra comparar com os outros lugares. Então faz uma cara bonita aí. Aí, boa, boa, boa, gostei dessa. Agora a gente vai tirar uma no escuro e uma da criança aqui, sei lá. A criança é a criança, né? Uma foto no escuro. Quero ver se o seu aplicativo é poderoso mesmo. E lembrando, gente, que o aplicativo só edita três fotos por vez que você entra nele. É o que falaram. Então a gente vai tirar uma foto de cada integrante da família. Olha só que bonito. Olha, ficou boa a foto, hein? Cadê a criatura agora, a criancinha? Tá aqui. Ai, meu Deus, fica parado. Fica parado. Olha aqui, ó. Pô, a criança com a mesma cara esquisita. Ah, eu não sei, tirei três prints com a criança com a mesma cara vai ser essa, então. Vamos lá e vamos cortar elas agora pra gente editar já, tipo, bonitinho. O problema, gente, faz a galera editar é que elas ficam meio, tipo, esquisitinhas, assim. Meio... Gente, a criança tava literalmente com a mesma cara em todas as fotos. O nome do aplicativo é Remini, ou Remini. Eu nunca abri esse aplicativo, não sei, não, não sei mesmo. Vamos fazer, então. Acho que é esse daqui, Enhance. Tá, gente, entra com o meu Facebook aí. Em, ó, três, três, eu tenho três mesmo. Nossa, gente, um crédito usado, que horror. Tá, ele vai ficar fazendo, vai ficar processando, a gente já vai pôr o resto na fila, porque a gente não tem tempo, não. É sério, a bateria da minha câmera tá acabando. E do menino calo. Tá, e agora, onde que tá a história? Ah, achei, beleza. Então, funcionou? Ah! Gente, meu Deus! Funciona mesmo, eles ficam com cara de pessoa real. Ó, esse é sem, esse é com. Eles ficam lisinhos. Ó, olha como tava zoadinho no canto e olha como é que ficou. Meu Deus, eu adorei! Eu adorei. Vamos ver esse agora. Vou puxar tudo aqui. Fazendo uma plástica. Não sei se vocês viram aqui no olho, que o olho mudou no lugar. A criança agora, a criança era assim, a criança ficou... Gente, não funcionou nesse. Tá tudo igual. É, esse não funcionou. Mas vocês viram, gente, eu achei bem legal o aplicativo. Pra quem quiser, é Remini o nome. E por favor, compartilhem comigo a foto dos seus familiares. Na verdade, eu vou postar no grupo e vou deixar o link da minha postagem aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um videozinho rápido mesmo, assim, só pra gente, né, dar uma descontraída, dar toda aquela seriedade de guardar dinheiro e tudo mais. Se você gostou, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Tchau!